A gente, então, volta para aquela toda aquela discussão lá da, da desde o início do curso, eu tenho insistido né, que a gente precisa investir o nosso tempo nesse diagnóstico. Né? Então, a gente vai ter essa fratura localizada a um milímetro subgengivalmente, vai ter que sondar. Né? Quando a gente sondar, a gente vai encontrar essa profundidade de sondagem de um mm, milímetro né? e a gente vai admitir que a gente também tem 1 um milímetro para o epitério funcional, aproximadamente, e 1 um milímetro para a inserção conjuntiva. Muito bem. Então a gente tem aí a situação em que a necessidade, a melhor, a profundidade de sondagem é menor do que a necessidade de remoção de tecido. E nessa situação é mandatório a realização da da osteotomia, de um retalho com osteotomia, melhor né Então, vamos lá. então A gente já viu todos esses passos. Eu não vou me ater muito a toda a sequência de incisão novamente. né A gente vai ter como parâmetro agora o que a gente viu na aula anterior, na aula de osteotomia. Então, qual é o princípio da osteotomia? É o jogar essa posição dessa crista, né, que estava nesse esquema aqui, mais para o lado esquerdo da tela, uma posição mais coronal, né, e após a osteotomia, eu posicionei essa crista óssea num ponto um pouco mais apical. Né, e aí eu trago o retalho de volta para o um lugar e preciso estabilizar esse retalho nessa posição mais apical. Né, lembrando que eu também tirei um colágeno edival. Então, diminuir diminuí essa, essa altura da margem gengival. Então, eu preciso é, estabilizar esse retalho de volta, né? após o restabelecimento dessas distâncias pela osteotomia. Muito bom. É? Então, eu vou aferir, né? como a gente viu ah, na aula sobre osteotomia, na aula passada, é? eu vou aferir se essas distâncias, de fato, foram restabelecidas. Uma vez que elas foram restabelecidas, eu vou partir para o próximo passo, ou melhor, para o passo que a gente está tratando nessa aula, que é a sutura. E aí vem a primeira dúvida, qual sutura eu devo usar? Para isso a gente precisa entender que tem suturas que levam o retalho para apical, tem suturas que levam o retalho para coronal. Então quando eu quero posicionar um retalho mais para apical, eu posso usar uma sutura interrompida, uma sutura colchoeiro vertical ou uma sutura colchoeiro horizontal. Quando eu preciso ah, posicionar o um retalho mais para coronal, tracionar o retalho para coronal, eu normalmente vou lançar a mão das suturas suspensórias. Tá? Então, No caso do aumento de coroa clínica, né, eu preciso posicionar o retalho para apical. Então eu vou usar uma dessas três e eu vou descrever Cada sutura dessas mais adiante, tá bom? Antes de chegar nas técnicas de sutura propriamente dita, não custa lembrar né, que a gente preferencialmente preferencialmente é, usa o porta-agulha cacho-viejo, né, o cacho-viejo, é, para as suturas no, em qualquer cirurgia periodontal, na verdade. É, é o porta-agulha de eleição para o aumento de coroa clínica ou para as cirurgias periodontais. Renata, não tenho porta-agulha cachorro Tudo bem, use o porta-agulha maiwega. Você vai ter que ter um cuidado maior, porque o, o travamento do porta-agulha maiwega ou do, do porta-agulha matier, eles são travamentos mais grosseiros. Então, às vezes, a gente tem que colocar mais força. E, às vezes, o, o retalho do aumento de coroa clínica ou de qualquer cirurgia periodontal, é um retalho um pouquinho mais delicado. Então, às vezes, nesse movimento de travar e destravar, né, você pode lacerar um retalho e isso vai te dar mais trabalho ah, para corrigir. Então, o porta agulha e o é uma é uma ferramenta importante na, nas suturas em qualquer cirurgia periodontal. A gente está tratando especificamente do aumento de coroa clínica aqui. E um, um instrumento que eu acho fantástico também para a sutura Aí é, que eu acabei não mencionando quando falei dos instrumentos, é a pinça córnea. né? Fiquei de falar com vocês sobre ela aqui na aula sobre sutura, né? E aí a gente está mostrando ela aí, a pinça córnea, que alguns também chamam de pinça auxiliar para sutura. É uma é uma uma ferramenta fantástica, porque ela permite, né, a estabilização do retalho e uh, esses furinhos que existem na na ponta da pinça, né? ele serve como guia para você uh, passar a agulha no retalho. Então, é algo que te ajuda bastante. É, pelo menos a mim, na minha prática, uh, ajuda bastante a, a sutura em qualquer cirurgia parodontal. Tá? Então, ó, ela está trabalhando já aí na primeira sutura, que é a sutura interrompida. tá? Ou o famoso ponto simples que a gente apena Aprende na graduação, normalmente na disciplina de cirurgia, buco dental, né? é, que é aquele ponto clássico, né? é, onde a gente pega o retalho ali, ó, aí eu estou usando a pinça corne, tá então eu vou estabilizar o retalho ali e a agulha passa pela perfuração da pinça, né? num único movimento de epitélio para conjuntivo e sai no retalho oposto de conjuntivo para a epitélio, tá? E aí eu trago o um nó para para vestibular por onde eu comecei a, a sutura e está encerrada a está encerrada a sutura. Né? Lembrando que eu tenho que passar duas voltas no porta agulha ou na verdade três voltas no porta agulha no primeiro movimento, tá? nó né? e depois um, dois, duas voltas no porta agulha, outro nó para manter essa estrutura bem estável, tá? Pelo menos esse é o padrão. Ah, Renato, eu faço dois e dois, não tem problema. Ah, Renato, eu faço três e um, não tem problema, tá? É só como eu acho mais comum se fazer três movimentos, três voltas no porta agulha no primeiro momento, duas voltas no porta agulha no segundo momento, no segundo nó, né? No primeiro nó três, no segundo nó duas, né? Então mais uma vez, ó, vejam aí a, a utilidade da pinça córnea. A sutura interrompida, ela preferencialmente deve ser usada na porção do retalho onde não houve invasão da inserção tecidual supracrestal. Então, vamos imaginar que nesse molar que vocês estão vendo aí, a cavidade que invadia o espaço biológico ou a inserção tecidual supracrestal era na distal. Eu só estendi esse retalho aí para a mesial para favorecer o afastamento do retalho. Então, nesse ponto do retalho, né? Eu vou fazer uma sutura interrompida. Porque se eu preciso, se na verdade a, a região onde eu preciso posicionar o retalho mais para apical é na distal, eu não a sutura interrompida ela é boa para isso, mas existem suturas melhores para isso. A sutura melhor para isso é a sutura colchoeiro vertical. Então, para sutura interrompida ou melhor, a sutura interrompida eu vou usar na região onde não tive invasão do espaço biológico, da inserção do tecido doce só preciso fazer a coaptação dos, da, dos bordes da ferida, né? a estabilização desse desses retalhos. Né? E onde eu quero jogar o retalho bem para apical, que seria imaginando que a cavidade estaria aqui na distal, né? a cavidade que invade o espaço biológico estaria aqui na distal, nesse ponto né? eu faria a sutura colchueira vertical. Como nesse, nesse manequim não tinha cavidade invadindo o espaço biológico, eu vou fazer a sutura colchoeiro vertical na mesma localização. Mas saibam disso, sutura interrompida leva menos o retalho para apical do que a sutura colchoeiro vertical. Então, na área onde eu tive invasão do espaço biológico, eu vou usar a sutura colchoeiro vertical e não vou usar a interrompida. Dá para usar a interrompida? Dá, sem problema nenhum nos dois log, log, é, nos dois nas duas papilas, né, nas duas nas duas regiões, sem dúvida que dá, tá? Só que pensando num melhor posicionamento, num ganho cicatricial, num ganho de velocidade de cicatrização, o coshoiro vertical vai te dar essa possibilidade, tá? Então ele vai jogar o retalho mais para vertical. Diferente da interrompida, ele a agulha vai passar duas vezes em cada retalho Duas vezes no retalho vestibular, duas vezes no retalho lingual ou tá? Então, vocês vão ver, a agulha vai entrar numa porção mais apical no retalho vestibular e sair numa posição mais coronal. Vai seguir a agulha para a palatina, entrar num ponto mais apical e sair no mesmo retalho, num ponto mais coronal. Vamos lá, vou ilustrar aqui para vocês agora. Então, ó, agulha entrando mais apical no retalho vestibular. Ok? E vou agora pegar num ponto mais coronal no retalho vestibular também. Levo essa linha para o palatino. Né? Entra mais apical no retalho palatino. Sai mais coronal. Então percebam que eu passei duas vezes em cada retalho. Isso permite que esse retalho, quando o nó for apertado, esse retalho faça esse movimento aqui e fique mais justo junto do osso. Então, essa é a ideia de favorecer a cicatrização e posicionar, de fato, o retalho bem para a apical. Lembrando o mesmo raciocínio. Passar três vezes no primeiro nó, a linha em volta, da, em volta do porta-agulha, e duas vezes para o segundo nó é mais do que suficiente para a gente conseguir estabilizar bem esse nó aí dessa sutura coxoeira vertical. Então, recapitulando, sutura interrompida na área onde eu não tive invasão de espaço biológico, da inserção tecidual né? e o coxoeiro vertical preferencialmente para a área onde eu tive a invasão do espaço biológico. E a gente ainda tem uma terceira possibilidade: que é a sutura Colchoeiro horizontal. Tá? Ela é uma assistora pouco utilizada. Ao invés de eu fazer aquela, aquela passagem em dois pontos é, apical e coronal em cada retalho, eu faço a passagem em dois pontos também, no retalho vestibular ou palatino, só que num ponto distal e num ponto mesial. Como vocês. Numa, entrando distal, saindo mesial, vou para o palatino, entro mesial. E saiu distal. Vocês vão ver como é que fica. Entra distal nesse retalho vestibular. E saiu lá mesial. Entrou mesial no retalho palatino. E vai sair distal. Depois ele vai, a agulha vai vir pela distal do molar, né? vou ajustar aquele ponto lá, a passada da, da linha na, na mesial do molar e vou terminar o ponto na distal do molar. Ok? Essa estrutura que a gente usa pouquíssimo, na verdade, assim, vou falar para vocês que eu uso ah, em cursos, mas na minha prática de consultório é algo que eu não faço porque eu consigo já é, um bom resultado com a sutura, colchoeiro vertical, para a área onde eu tive a invasão de espaço biológico, e a sutura interrompida para os demais pontos que eu vou dar no retalho. Ok? E aí, ó, agora a gente precisa definir, né? na verdade essa decisão foi tomada antes, mas só para efeitos didáticos eu quis mostrar primeiro a, a técnica de sutura, para depois a gente falar da decisão pelo fio. Preferencialmente usar fios monofilamentares e aí o melhor custo-benefício que a gente tem é o fio nylon né, 5.0, é uma espessura bacana que dá uma boa firmeza né, de, de, de nó, estabilidade desse nó, segurança de que essa sutura vai ficar é, bem estável. Tá? Então, preferencialmente, suturas com fios monofilamentares ah, e 5.0 né, seria o nylon de uma marca aceitável. Né? Não dá para gente comprar de qualquer marca. Tem que ser uma marca razoável para a gente trabalhar. Poxa, Renata não gosto de usar fio de inálimo, o paciente reclama e tal. É, uma possibilidade é usar fio de seda. É possível fazer sem problema nenhum. Né? Sem problema nenhum também é exagero. Né? É, existe um único senão de usar fio de seda e aí pode ser um 4-0. Né? É, de boa qualidade também, mas o único senão é que, diferente do fio monofilamentar, esses fios é, de seda ou de algodão, né? eles retém mais biofilme. E aí a presença desse biofilme induz uma resposta inflamatória, né? é, inflamação genival, o que pode, às vezes, retardar um pouco a cicatrização do aumento de Então, por essa razão, a gente prefere usar fio de nylon tá? 5.0. É, não há necessidade de usar nada muito mais sofisticado do que o fio de nylon 5.0, como vocês estão vendo aqui na imagem. Tá? E aí eu trouxe aqui uma tabelinha que é de um artigo já de 2015, uma revisão é, publicada no Perenotólogos 2000, que é uma revista de periodontia de revisão, sempre eles todo todo todo número da periodontologia 2000 traz um bloco de revisões sobre diferentes temas e essa aí esse número de 2015 trouxe uma uma revisão sobre a influência da sutura na cicatrização periodontal e eles trazem lá um, um quadro já numa tabela no final da do, do artigo Uh, falando da relação ideal entre agulha e fio, né, a espessura do fio, e eu gosto de sempre mostrar essa essa tabela nas aulas, porque eles começam, né, a falar que um fio, é, que o ideal, no mínimo é um fio seis zeros, né, é, e a gente, e essa não é a realidade da maioria dos consultórios odontológicos no Brasil, né é, a gente trabalha com fio de sutura 5.0 e funciona muito bem. Né? Então eles colocam aí que dependendo da, da indicação ou da, da técnica cirúrgica que você está fazendo, você pode precisar até de um fio 9.0 ali na base da papila ou incisões verticais relaxantes por tipo, vestibular. Poxa, fio 9.0 é quase impossível de você trabalhar sem microscópio. Até com lupa vai ser difícil, dependendo do aumento da sua lupa, até com lupa vai ser difícil você ver um fio 9 zeros. Então essa é uma realidade um pouco fora da nossa da nossa prática clínica. Né? Nem todo mundo tem microscópio, nem todo mundo tem lupa. Então dá para fazer. Né? É claro que isso é o ideal. Né? Eles colocam no, no artigo como a relação ideal. Né? E eles colocam também não citam hora nenhuma nessa coluna que está aqui. Ó, é o tipo é o material de que é feito o fio em nenhum momento aparece seda, né? Sempre ou polipropileno ou poliamida e dentro do poliamida a gente tem os fios de nylon, tá? Então é, essa é uma é uma é um forte indicativo de que usar fios de nylon em cirurgias periodontais pode ser mais adequado e é o que a gente faz, é o que eu preconizo para que você faça no aumento coroa clínica. então fio de sutura 50, né? Nylon é o fio ideal para trabalhar em aumento de coroa clínica. Renato, não tem o fio de nylon, tem um fio de seda. Se o seu fio de seda 40 for de boa qualidade, use. Se for de má qualidade, compre um fio de boa qualidade e use, tá? Não estrague a sua cirurgia. Lembra que eu já falei, né? a cirurgia, o sucesso da cirurgia é uma sequência de passos bem dados. Se você falhar nesse último passo do ato operatório, talvez você comprometa o resultado da sua cirurgia. Então, esforce-se para fazer a cirurgia do começo ao fim, né, com excelência. E aí o seu resultado vai ser também de excelência. Tá? Então, pessoal, a gente está encerrando esse ato operatório. O nosso trabalho não terminou. Né? Então, recapitulando, incisão, em bisel interno, vista de perfil, tá? inclinação da lâmina em 45 graus em relação ao longo do dente, incisões intrasoculares nos dentes vizinhos, pelo menos um para cada lado, um para mesial, um para distal. Esse procedimento é repetido na palatina, né? afastamento do retalho ali, vocês viram o dedo apoiando, incisão intrasocular para remoção do colágeno de val, osteotomia com cinzel, osteotomia com broca, e osteotomia com limas na interproximal. E agora, a gente encerrando com a sutura em colchoeiro vertical, mostrando aí o passo a passo, né? e o encerramento dela lá na vestibular. Ok?